Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Quer aprender um cheiro melolex gostoso? Vou lhe ensinar uma parada. Estou aqui, pentatônica de Si menor. Beleza? Agora nós vamos dar uma esticadinha aqui, ó. Na corda de número 4 você vai tocar 9. 12 e 14, ó. só esse fragmento você já pode utilizar, então basicamente, pentatônica olha lá beleza? já é um... paradinha diferente na corda de número 3, corda 3 Casa onze na corda de número dois dez, ficando dessa forma. Beleza? Se você pensar só num fragmento aqui ó, beleza? Agora, na corda de número 2, como nós tocamos aqui a nota Lá, vou tocar Lá, Si e, no caso, Dó Sustenido. Ficando esse fragmento, ó. Já é legal que isso daí pode ficar mais rápido. ouve mais na maciota. Quando você tem essa parte aqui, a escala mais próxima, no caso, escala de ré maior, Então si menor, pentatônica. Uhum. Certo, fragmento lá. Tem uma nota aqui, no caso Si menor, sexta menor, é uma avoid note, certo? uma nota de passagem, no caso seria a nota Sol, você pode modificar a digitação, pegando aqui ó, 10, 12, 14 e tocar na 1 também. Aqui daí a gente tira a avoid. É claro, na parte de cima acaba passando pela voz, mas aqui você complementa dessa forma. Isso é mais interessante. Bacana se você pensar em tríades. Aqui, ó. Tônica, terça menor, quinta justa. Vamos colocar a sétima. E aqui também já tem a escala. Lá. já juntou com essa outra parte E aí, me conte uma coisa, o que você achou? Tá muito difícil? Qual é a sua maior dificuldade no instrumento? Deixa aqui nos comentários, quem sabe isso sirva para eu fazer um outro vídeo e esclarecer as suas dúvidas. Beleza, meus queridos? Então é isso daí, Gustavo Guerra, Free Lessons. Se divirta, meu querido. Isso aqui é o backing track, na descrição do vídeo, na faixa para você, meu garoto.